Se sentir que vai cair, segura no que te parece firme Prepara um pouso suave, que teu tombo seja macio É preciso chão pra dar impulso de gravidade, sem ter medo de cair. Pinga tuas raízes no que te parece forte e duradouro, mas não poupa tuas folhas verdes de buscar As folhas verdes de buscarem o sol. Toda semente tem o dom de arvorecer. Se parasitas vêm, cede um tanto. Orquídea. É preciso chão Pra dar impulso E subir Deixar ideias em antigravidade Sem ter medo de cair Fica todas as So...